E aí gente, todos muito bem-vindos É, amigadão na área E cara, eu tô aqui pra junto com vocês Tentar finalizar, né, esse desafio aí O desafio do Elite, da Copa do Rei e, Enfim, eu já tentei já algumas vezes aí Acho que eu estou na terceira vez, terceira Na verdade estou na quarta vez já Tentei três dias em seguida e perdi Mas eu parei comecei a analisar a situação E fiz o seguinte, mano Comecei a testar os decks que eu geralmente estava pegando Aquele de três mosqueteiras Enfim, eu comecei a testar alguns decks no multiplayer normal para Dar uma treinada, essa era a dica que tá Funcionando muito pra mim, que eu queria passar Pra vocês, porém como hoje é o último Dia do desafio, provavelmente eu vou postar Esse vídeo depois que finalizar o desafio Então a dica não vai valer muito, eu prometo que da próxima Vez eu tento me adiantar mais nos meus vídeos, enfim, mas tá valendo eu Vou tentar ganhar o desafio aqui junto com vocês Porque mano, é um baú lendário Eu quero muito, muito pegar esse Baú lendário e tomara que venha também No baú de nove vitórias ali, mais uma lendária Porque se vier meu amigo, o negócio Vai ser épico, o vídeo de hoje vai ser épico, mano. Mas antes de nós ir pro Clash, já desce aqui embaixo, se inscreva no canal e também deixa o seu like, porque o seu like é muito importante pra você estar tá recebendo os vídeos e também ativa o sininho, beleza? Aproveita e já faz tudo de uma vez só que vai dar tá tudo certo. Cara, agora vamos pro Clash aqui, porque eu falo apenas uma vitória. Tô 8 1 eu ganhei 8 vitórias e perdi só uma até agora. Como eu falei pra vocês, eu já tinha jogado mais 3 vezes, já tinha perdido as outras três vezes, né? Gastei uma gema danada aqui, eu tô bem, bem zerado da gema, não posso perder de novo, senão Vou ter que, enfim, comprar gemas, senão não consigo fazer o desafio de novo Cara, e é o que eu sempre falo pra vocês Eu acho que quando você gasta até umas 500 gemas pra ganhar um desafio de um baú lendário Vale a pena Passou disso, eu não acho que vale a pena Porque assim, ó, um baú lendário na loja é 500 gemas então assim, tá na mesma você comprar um baú de 500 gemas E você jogar um desafio pra tentar ganhar um baú, né, até 500 gemas Então, enfim, vocês entenderam Beleza, então como vocês estão vendo aí a gente tá 8 barra 1, né Só falta mais uma partida, cara Me deseja sorte, porque geralmente na última partida é Aquela partida que você se caga tanto e acaba, enfim, avacalhando geral no desafio Mas vamos tentar aqui, ver o que a gente consegue fazer na batalha agora, mano Puxei a partida aqui, vamos ver com quem que a gente vai batalhar Estamos jogando aqui contra o Pedro Pedro Bala, galera vocês não se incomodem Muito se eu ficar meio quietinho Aqui no vídeo, mas é porque sério Eu, eu me cago muito, eu vou começar atacando o Mineirinho lá na torre Mas cara, eu me cago muito pra, pra jogar esses desafios Aqui, o cara atacou o, A bruxa sombria dele Beleza, eu vou atacar a Valkyria Aqui no cantinho, no lado da torre E vamos ver, ele tacou Mineiro O bom é que a nossa Valkyria ainda está bem próximo Da torre e vai atingir o Mineiro ali, boa né? E a Valkyria como uma carta tanque ela vai acabar, vai acabar saindo bem ali. Dando suporte pra Bursa de É, agora a vida da... Opa, mano. O cara veio de três Mosqueteiras aqui pra cima da gente. Provavelmente o deck dele é, é igual ao nosso. Não, provavelmente não. O deck é igual porque, enfim, não tem tanta diversidade de decks assim. Vamos botar o Golem de Gelo aqui pra puxar essa Mosqueteira e a Torre matar. Espírito de Gelo aqui pra ciclar o deck e botar a Valkyria aqui no centro das Mosqueteiras. Mano. O bom... É que a Valkyria é uma carta muito forte, então ela mata as três mosqueteiras Então, assim, pelo menos a gente não vai passar tanto trabalho. É, o Mineirinho ali não foi muito bom. Foi uma jogada minha fora, porque a Valkyria matou e ele focou na Valkyria. O cara tá vindo de Mineiro, calma aí. Opa, errei aqui, calma. Era pra ter tacado o carinho de Canha um pouquinho mais perto aqui. Mas pelo menos a Valkyria é que mais dá dano aqui nessa, nessa coisa, então... Enfim, o Mineirinho não vai dar tanto dano assim. Beleza. Calma aí. O cara tocou, fez a mesma jogada que a gente. Porém, nós vamos sair na piora. É, o carrinho de canhão dele tá bem vivo ainda, nem estou na construção. Mano, o carrinho de canhão tá dando muito dano, calma aí. Caramba, pensei que ia dar uma parada ali legal, mas não deu. Mano do céu. Olha isso, mano, o carrinho de canhão tá dando muito, muito dano. A galera, tipo, fala bastante do carrinho de canhão, mas ele tá dando bastante dano. Vamos começar aqui com as três mosqueteiras lá de cá. E ele também começou com as três mosqueteiras dele. Calma aí, botar o um mineirinho aqui pra ajudar as nossas três mosqueteiras. É, a valqueira dele ali vai ferrar legal. Vai ferrar legal porque ele já botou na ponte e nós não tivemos como fazer isso, né? Mas enfim, botar o carrinho de canhão aqui. E vamos botar, mano. Calma aí, a Valkyrie nas três mosqueteiras porque ela é mais prejudicial. É, esse mineiro dele aí tá dando bastante trabalho pra gente, né? Sendo que o nosso, nosso deck é igual o dele, mas ele tá defendendo bem o mineiro lá. Mas tudo bem, agora acho que vai dar bom, galera. Calma aí. Opa, ele tá com valqueira de novo, mano. Cara chato. Calma aí, calma aí. É, o carrinho de canhão mais uma vez vai levar pau aqui. Vamos botar as três mosquiteiras no centro. O bom é que uma mosquiteira aqui, ó, focou no mineiro e vai matar o mineiro. A gente não pode deixar esse cara ficar atacando o mineiro assim, senão ele vai ganhar. É, isso aí, galera. Eu tô... tô sentindo que o negócio tá um pouco prejudicial agora pra gente, porque tá complicado, mano. As três mosquiteiras ali, calma aí. Vou tacar a valquíria aqui. Espírito de gelo pra congelar essa galera. Calma aí. Opa. Vamos conseguir alterar aqui, beleza. Vamos com o mineirinho lá de novo na torre. Tranquilo, o carrinho de canhão lá dele vai dar um dano no meu no meu, no meu mineiro Calma aí Calma aí, as três músicas que eu acho que vai dar Vamos puxar com o um golem de gelo isso aqui Se der pra usar o golem de gelo ainda vai ser uma boa Não vai dar pra usar o golem de gelo Vamos tacar um carrinho de canhão lá no outro lado, galera Pra ver se ele meio que dá uma distraída Se ele usa se ele gasta, ele estira no outro lado, né? Porque senão vai ser meio complicado pra gente chegar na torre dele Ele já chegou bastante na nossa torre aqui Então a gente tem que defender Tá aqui a pra equipe que era muito previsível Que ele ia atacar o Mineiro de novo ali É sério, o cara tá atacando o Mineiro Toda vez no mesmo lugar Jogada mal dele, mas enfim uh, Vamos esperar aqui, calma aí Vou Começar de novo com três mosquiteiras Já que ele veio com um carrinho de canhão E a gente não quer nenhum carrinho de canhão batendo na nossa torre Né? Então calma aí Calma aí É galera a parte daqui tá bem acerrada flecha flechas aqui nessa É, o, o bom é que a flecha dá bastante dano na Opa, calma aí ó, Se ele não defender esse... Ixi, Valkyria, mano Opa, mas sobrou duas mosqueteiras ali, ó Talvez agora dê uma boa pra gente Dê alguma vantagem pra gente, porque o negócio até agora tava meio punk, cara Vou Botar mais um golem de gelo aqui Ele botou bruxa de sombria, beleza Beleza, o nosso carrinho aqui de canhão vai, vai, tá, vai matar ali Ok, não, tranquilo Se a gente deixar o nosso carrinho de canhão bater na torre hein? Ah, mano, que bosta Calma aí Calma aí Tá com o Valkyrie ali É Vou tacar a minha Valkyrie aqui também Porque se ele tacar o Mineiro dele Beleza, Tá aqui o nosso Mineiro lá de novo Vamos tentar mais dar alguns hitzinhos Porque a gente não pode deixar esse cara Temos que tentar pelo menos igualar isso aqui, galera Senão ferrou muito pra gente Três mosqueteiras de novo em campo Golinho de gelo aqui pra distrair o Mineiro dele Beleza Vamos ver o que ele vai usar agora Vamos tacar mais um carrinho de canhão Vão ser quatro mosqueteiras praticamente Tacar flechas ali Porque flecha tira vida Mosqueteira Calma aí, uhuuu ah, Samão, tava... Tava o Vank ali, conseguimos, eu não sei, cara, mas o cara ali no final ele deu uma bobeada muito, muito monstra E, mano do céu, conseguimos aqui ganhar o desafio do Elite, mano Faltava apenas uma vitória aí pra gente ganhar e vamos conseguir abrir esse baú lendário aqui A partida foi bem tensa, foi, nossa, muito tensa, na verdade que o cara... Mano, eu jurei que o cara ia ganhar da gente. Porque o cara tava atacando o Mineiro direto ali. E eu não tava conseguindo defender bem. E ter então, um contra-ataque positivo por causa da Valkyria dele. Mas enfim, conseguimos vencer essa aqui, né? Mano oh, do céu. Dá até uma canseira isso aqui, rapaz. Agora eu fiquei... Essas luzes aqui torrando Fritando meu cérebro Vamos abrir então aqui o nosso baú lendário Mano, na verdade, né, eu tô muito ansioso pra desbloquear duas cartas Que é o Dragão Infernal e o Lava Round, Porque faltam apenas essas duas pra mim Completar todas as lendárias do jogo Mas enfim, também se vier a bandidinha Meia cavaleiro, tá valendo Eu vou querer muito Bruxa Sombria também, talvez É isso aí, mano, vamos ver qual carta Que vai vir, rapaziada fase... ah, Mano do céu, baú lendário, mano lendário, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Mineirinho, mano, mineirinho é muito bom, cara <risos> Gostei, gostei Agora vamos abrir o baúzinho, né, das nove vitórias E, rapaz, se vir lendária desse baú, mano, aí fica épico Seis mil de ouro, eu tava precisando muito desse ouro, sério mesmo, eu tava precisando muito desse ouro Nove ordem de servos, bacana Vamos ver, torre de bombas é. Canhão Arqueiras, eu acho que não vai vir lendária Mas, enfim, não vai vir lendária, bem provavelmente né? Golem de gelo e vamos ver qual que vai ser a épica espelho. O baúzinho me bicho! Esse malzinho aqui, olha, <risos> tava ruim, tava ruim mesmo. Bom, gente, foi esse o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado e conseguimos, cara, completar o desafio da Elite. Lembrando que eu tentei umas três vezes aí, É né? Agora, só na quarta vez que eu parei realmente, eu liguei para um amigo e falei, cara, me ajuda aí, me ajuda a, a usar esses decks que eram decks que eu nunca tinha usado na minha vida. Eu não, tipo, minhas três mosqueteiras aqui, elas nem são paras porque eu nunca tinha jogado de três mosqueteiras. Eu já tinha jogado lá no comecinho, mas enfim, eu parei de jogar com vários decks que estavam ali Várias cartas ali que fazia muito, muito tempo que eu não botava em campo, que eu não botava em arena Mas eu parei, comecei a jogar no multiplayer com aqueles decks ali, enfim, comecei a montar os decks do pessoal a maioria dos decks que eu tirava, e deu certo, cara, acho que um treino é sempre muito bem-vindo, né? Sempre funciona muito bem, quando você treina pra alguma coisa, geralmente a, a possibilidade de dar certo é muito, muito maior, mano Essa última batalha agora foi bem acirrada Fiquei bem estranho, né? Não, foi, não ficou aquele bigodão animado de sempre Mas, enfim, ganhei um baúzinho lendário aí O Mineirinho, mano E também... Não, não Eu ia falar que a gente ganhou coisa boa no baú De uma vitória já foi uma porcaria Mas tá valendo Mineirinho já tá valendo, cara que você tem gostado, não deixe de deixar Não deixe de deixar É isso aí Não esquece de deixar o like aqui embaixo E também de se inscrever no canal Ativar o sininho, deixar o like, enfim tudo, tudo aí pra vocês. De graça, sabe? É tudo uma moleza, mano. Se você só clica no botão, parece com a mágica. Acontece aqui no YouTube. Um beijo no coração de cada um de vocês. E valeu!